Eu dei uma entrevista na CBN na semana passada e eu recebi diversas mensagens de evangélicos católicos da cidade que são contrários à construção desse museu. Nós temos o Museu da República, nós temos o CCBB, existem espaços nessa cidade que podem ser ocupados por diferentes expressões culturais. O governo não precisa utilizar 26 milhões nesse momento de crise do orçamento público para construir esse museu. E o que o secretário de Cultura fez foi emitir uma opinião técnica. Ele falou, tem acervo? Eu não sei. Se tem projeto museológico? Eu não sei. Por mim, não Construir. E não construir é porque não tem projeto técnico. Ele foi franco e ele não pode ser atacado por isso, que é a opinião da maior parte da sociedade do Distrito Federal. São muitos espaços que nós temos no Distrito Federal e podem ser bem ocupados para diferentes expressões culturais. Esse recurso pode ser utilizado para outras questões que são fundamentais e são urgentes para o Distrito Federal, inclusive a, ref a reforma de espaços culturais que estão fechados há muito tempo.